Fala querido, é isso aí ó, vamos aqui montar hoje um som automotivo, é isso mesmo de um veículo do meu tio é, Deixa eu ver a marca aqui, essa marca aqui ó, não tô fazendo propaganda não, mas é da Multilaser É um somzinho de Strip BT, provavelmente tem Bluetooth também, é isso mesmo, com Bluetooth Então o som... Tá aqui atrás, rapaz. Olha onde que tá o um som. Tem que ficar aí na frente, né? O cara coloca lá atrás. Esse aqui é um som. Tem um. Vem com dois chicotes. Vou tirar isso aqui. Pra te mostrar. Rapaz, Os plugs desses aqui são. Coisa bruta tem, viu? Ah, eu tirei um, ó. Segundo, tá vendo? são então, bem simples esse tipo de ligação. Esse chicote mais aqui que eu joguei, esse que tá aqui na minha mão é uma parte de energia tal, de sinal. E esse aqui é a parte de saída. Então, resumindo, esse aqui é entrada. E esse aqui é saída. Vamos pausar o vídeo aí, eu vou mostrar na instalação. Então, vamos lá na instalação. É o seguinte, ó. Você tem que entender duas coisas aqui, ó. primeiro Onde é que está a parte elétrica do carro? A parte de áudio. Que vai para os altos falantes e tal. E aonde que tá? É o seguinte, se você não tiver as cores do cabo aqui, ó. Geralmente esses grossão aqui. São de energias. Esses mais finos aqui são de áudio. Ó. Tem um, dois. Estou vendo três caixas, três saídas de áudio. Geralmente é quatro. Aqui está faltando um. Então provavelmente um alto-falante. Lá no fundo deve estar interligado um cabo, levanta dois. Aí fica lá atrás, fica mono, não estéreo, né? Como que eu sei a polaridade? Porque é o seguinte, querido, ó. Se eu ligar preto, preto, negativo. Azul aqui, antena. Esse daqui, vermelho, é pós-ignição. Esse aqui é bateria. Então, resumindo, se eu quiser ligar isso aqui numa chave a achar, por exemplo, aqui de baixo, teria que usar o fio vermelho, certo? Aí que acontece, muitas das vezes, a maioria das instalações são feitas assim, ó. Tem junto, o vermelho com o azul, ó, o vermelho com o amarelo, uni um os dois. Certo, ó. Uni os dois, beleza. Aí eu tenho agora dois. Posso ligar aqui Beleza, mas você tem que entender que a bateria de um carro aí, ela é contínua. Então, resumindo, ela tem positivo e negativo de um lado só. Imagina que esse pico é positivo o outro negativo. Se eu inverter, ó, e ligar no rádio, nós vamos queimar esse fusível aqui, ó. Tá bom, queimou o fusível, o Helvetto vai arrancar o fusível que tá aqui, ó. Que é duro, nem vou tirar porque tá novinho montadinho. Troca o fusível mas depender do modelo de som, querido, o fusível ele é montado internamente do rádio então resumindo se você queimou o fusível, você vai ter que desmontar esse rádio para ver se você consegue e se for um fusível tipo do SMD algum regulador de tensão vai dar ruim entendeu? vai queimar tudo, vai, vai lascar com o som então o que que eu faço? quando o cabo não tem a cor, porque aqui o certo ser é esse cabo aqui por exemplo Fosse positivo, teria que ser vermelho, o outro preto. Mas aqui, como que eu uso os dois para a minha função, cada um com sua polaridade, que muda aqui não é a cor do cabo, mas sim a tensão, a polaridade da tensão que está passando nos dois aqui. O que, que eu faço? Eu uso o multímetro. Simples e fácil. Então, eu vou marcar outro vídeo aí que eu vou emendar os cabos aqui da ponteira. Que isso aqui é fácil de emendar. Então, povo, eu voltei, olha. É simples. Engatei. O multímetro vai ter a nossa tensão nominal da bateria, que é 12 volts, 13 volts. A bateria está num estado bom. Se eu tivesse abaixo de 10, 11 volts abaixo, ela estaria ruim. Mas está vendo esse menos aqui que manda para mim, não é esse número aqui, mas é esse aqui, ó. O menos está dizendo que tu, os polos estão invertidos. Por exemplo, se eu ligar o vermelho aqui, ó. E esse assim, eu vou queimar o rádio. O que, que eu faço? Inverto as polaridades aqui ó, para conferir. Olha ó. Ó, gato aqui. Trabalhar com uma mão é difícil, né, querido? Então, vamos devagarzinho, vamos com calma. Olha ah, lá, o menos do multímetro saiu. Agora está falando para mim que essa tensão de 12,61 é positiva. Por quê? Esse cabo aqui é positivo e esse aqui é negativo, que é o Terra, GND, que tem vários nomes. Então, o certo de ligar seria assim, ó, negativo aqui e vermelho lá, ó, desse jeito, igual está aqui. Se eu invertesse assim, ó, eu iria queimar o rádio, entendeu? Então, o que acontece? Existem dois tipos de instalação. Tem a instalação que o carro já tem o cabo, tipo assim, vermelhinho, bonitinho, para mostrar que é positivo, o outro é negativo. Mas tem carro que alguns técnicos aí, pode falar, nem pode falar que é técnico, bota o cabo desse jeito. Mas o que manda não é a cor do cabo, mas sim você saber ler, fazer uma leitura de pelo menos um multímetro, né? Que é uma, um sistema básico. Então vou fazer a ligação aqui e volto já já. Aí, meu amado, agora é muito mais fácil, ó. Depois de energizado aqui, ó, bonitinho, isolado, isola direitinho, para não dar curto, para não queimar nenhum fusível do carro, não queimar o rádio, não dá problema. Não passa um pouco de fita, não tem miséria com fita, não. Deu, fitinha é barato. Agora, olha aqui, ó, comigo. Tem um cabo aqui neste carro, dois, ó, três vias, ou seja, totalizando seis cabos. Eu tenho aqui o um chicote, segundo chicote, que é a saída de áudio. Você tem dois cabos verdes, ó, dois amarelos, brancos, né? Aqui ó, dois brancos, dois cinzas. E dois roxo ou violeta, sei lá. Resumindo, nós temos quatro saídas. Tá vendo? Só que você vai ter que prestar atenção aqui, ó. Na frente. A câmera não tá focando muito. A câmera do Paraguai é assim mesmo, meu filho. Atrás aqui você vai ver que tá, tem umas riscas pretas. O cabo, por exemplo, verde. Todo verdinho, não tem nada nele. Ele é positivo. O cabo verde com uma lista preta, ele está falando que é negativo. Ah, ele se eu inverter isso aqui no alto-falante, vai funcionar? Sim, funciona. Porém, você tem que entender que o diafragma do alto-falante, ele vai trabalhar, o diafragma do alto-falante geralmente trabalha assim, ó, empurrando o som para fora, ó. Tá vendo? Aí, por exemplo, aqui, imagina que aqui é um alto-falante. Então, se eu ligar a pose certinha, vai fazer isso aqui, ó, quando estiver jogando o som para cá. Ó. Mas, se eu inverter, o diafragma dele vai puxar para dentro. Ó. Ou seja, não é correto de instalar. O, eletro, o campo eletromagnético vai ficar ao contrário. Resumindo, pode dar problema. Pode não, com certeza vai dar problema no seu alto-falante ou no rádio. Então, é só saber ligar direitinho, não tem muito segredo. olha e vê... Qual que eu faço para ligar? Simples, querido. Comprou um, um rádio? Se, se não vier o um manualzinho explicando, mas geralmente tem. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um manualzinho explicando aqui, ó, como que instalo, ó. eu não tenho paciência para ler isso aqui, né? Mas, por exemplo, se você nunca instalou, eu recomendo você ler. Aí, ó. Tá falando tudo direitinho, para que, que serve cada cabo, bonitinho, cada função do botão, tá vendo? Nós é daqui a jeitinho brasileiro, né, querido? Ela vai cutucando, vai apertando vão ver. Ah, esse aqui que funciona. Pronto, é assim. A gente não lê muito manual, não, mas eu vou ligar aqui para vocês verem. Então, é o seguinte, essa via aqui, vermelho, lista vermelha com coisas, significa positivo aqui, negativo todo branco. Entendeu? Então, é o contrário nesse cabo, mas isso é só fazer inverso. Eu vou ligar e depois volto. Olá, querido, então, já isolado devidamente os cabos, ligado, sobrou uma via, né? Conforme o ele diz, isso ia sobrar uma via. É que acontece. Beleza. Agora é só mandar brasa. Aí, ó. Vamos ligar. Mas não esqueça, nós devemos colocar essa trava aqui dentro. Papô, ó. Vai fazer isso esse aqui. Esses sons de hoje são mais práticos porque eles conseguem soltar o chicote. Os antigos, principalmente dos modelos da Pioneer, é, só, é simples, querido. Ó, aliviano, tu vai sair? É, mas ter porque tem muita gente que faz umas perguntas que eu vou te contar, né? Não, querido, não sai, não, querido. É só você pegar, tá vendo esses buraquinhos aqui, ó, tu então, empurra isso aqui pra dentro, ó, ó, com a chavinha de fenda mesmo. Isso mesmo, querido, ó, tu vai fazer isso aqui pra todos os pinos, ó. Em cima também, querido, ó, tem em cima. Vai colocando tudo bonitinho, só apertar, ó. que a câmera não vai filmar, né, que isso aqui não é Full HD, não. Aí, ó. Agora se alguém quiser patrocinar a câmera pra, pro Felizberto, ele fica contente. Renda à toa. Aqui, ó, essa trava vai puxar pra fora, ó. Sabe então, por que que ela vai puxar pra fora, Felizberto? que ela trava nesse buraco aqui, querido, ó. Nesse aqui, depois que você travar, para você tirar isso aqui, você tem que ter essa chave maluca aqui que só vem nos rádios. Ó, você enfia nesse buraco aqui, ó. Ela entra lá e abaixa aqui pino. Então, vamos lá. Esse cabo azul que ficou sem coisa, ele é de antena, tá? Esse carro aqui, esse modelo aqui, não vem com cabo de antena. Nem aqui, aqui tem um buraco para colocar antena. E também tem por aqui. Então, seja se ele quiser a antena futuramente, tem que arrumar o cabo da lanterna. Da antena ligar. O cabeamento é fácil, querido. Ligar, não tem como você errar, né? Ó? Porque um pino é maior do que o outro. Então, por exemplo, esse pino aqui, ó. Não entra aqui. Ele entra no lugar próprio. Ó. Se eu quiser pôr ele aqui, ó, não vai. Aqui vai, ó. conectando no outro. Ó. Olha aqui que bonito. Ó. Bem encaixadinho. Aperta. E vai lá, olha lá, o som já deu até luz, meu filho. É isso mesmo, querido, dá pra ouvir música. Aê, rapaz, olha que coisa linda. Agora tu vem, xuxa o pendrive aqui, lógico, tem que ter música no pendrive, tá? Não vai me pôr pendrive vazia aí não, hein? É igual tem gente que consegue comprar pendrive, achando que isso aqui é pendrive. Isso aqui é adaptador de cartão de memória, querido, ó. Ah, ele teve um dia que um cara veio cá, põe música nisso aqui pra mim, eu falei, como, querido. Olha o pendrive, ele falou, é, mas aqui não é pendrive, não meu amado? Ó olha lá. Olha lá, já leu, tá lendo, tal. Rapaz, você não sabe a cagada. <risos> olha, o Feliz Beto botou rádio de cabeça pra baixo, meu filho. É muito ser jumento. lá, o de cabeça pra baixo, olha o número contante de cabeça pra baixo, ó. É só enfiar a chave aqui, ó. Ó Agora tem que pausar pra me tirar, né Porque, ó, o Felizberto virou o de cabeça pra baixo Com uma mão só, não consegue tirar esse som daqui, não Consegue Ó, do a trava dando dali, consegui Consegui, Felizberto é, é assim, querido Aê, meu amado Seja um medo demais, hein Botou o trem pra todo mundo ver no YouTube Com o trem tá de cabeça pra baixo Pronto Agora tá com o números bonito, ó Beleza Ok Eu vou regular ele aqui Tchau pra vocês, senão o YouTube corta meu vídeo Então querido, eu espero que você entendeu a montagem de um som É muito simples, é muito fácil Hoje em dia pra montar as coisas, meu irmão, ó Tem dois, mano, tem dois que ajudem Isso aqui, ó ah, eu chamo isso aqui mãe dos burros. É isso aqui, é minha mãe, meu filho. Mãe dos burros. E o pai dos burros é o youtuber, né, querido? Hoje você só leva para oficina, paga alguém para fazer. Se realmente você estiver com preguiça, se realmente você não quiser aprender coisas novas, né? Mas estamos aí, fica na paz. Eu tô aqui, ó. Mastigando um pedaço de fio, rapaz. Ó. Eita coisa bonita. Tem que comprar chiclete. Eu vou ali embaixo buscar um chiclete, Para mascar, rapaz. E eu tô com cheio de problema, ó. A bomba que tem pra mim aqui. Olha aqui, caramba, meu pai. Eu tô lascado, olha só. Tem isso aqui. foi caçar, formatar isso aqui. Você não vai acreditar. O Wi-Fi dele não funciona a antena não, querido. Olha só. Ei, te contar. Agora vou ter que abrir ele. Olhar porque que é o Wi-Fi. Porque ele tava funcionando. Eu fui caçar, formatar essa porcaria. Deu ruim pro meu lado. Aí faz parte, isso aí faz parte da profissão. É isso mesmo. Aí, não à toa, querido, ó. Você pode ver aqui, ó, lá, ó, cheio de cabelo branco, ó. Tem que ficar tinta. Rapaz, olha o corte de cabelo que felizmente ele mesmo fez, gente. Eu dei uma parada aqui, lateral aqui, ó, tá vendo? É que tava assim, rapaz. Tava igual o Zé Curubu. Quem conhece o Zé Curubu lá do Pica-Pau? Rapaz, eu falei, gente... <risos> eu sou muito Zé Curubu, gente. olha meu roio Aí eu falei, tem que dar uma podada aqui, né? Senão se eu for lá pra cada da minha namorada, é... Ela vai botar pra correr lá. Chega lá e falar o que, que é isso. E eu tô com olheira, cara. Tenho que dormir, eu vou caçar dormir agora. Fica na paz, povo de Deus, volta logo, logo. Tem mais vídeo aí aí. Olha, se inscreva aí no canal do Boina né? aí. É fácil, fácil. É só você cutucar no se inscrever. É isso mesmo, marcar a bolinha lá, aquele sininho redondinho. Marcar lá pra você receber as notificações do canal do Boina aí, tá bom? Fica na paz, um grande abraço aqui, o Feliz Beto aí, tá com parceria com o Boina lá, fazendo o melhor conteúdo pra você, ele vai levar de tudo aí, tá bom? Vai alegria, que que não vai faltar, você vai rir o tempo todo, é isso mesmo, fica na paz!